Olá, meu nome é Giovanni Souza. Eu já tive tran transtorno ansioso depressivo e síndrome de pânico. E hoje, entre outras coisas, eu consegui superar e celebro casamentos. Eu passei recentemente por um desafio e vou contar pra vocês sobre uma vitória que eu tive. Estou aqui, hoje, agora, numa festa... E eu tive a oportunidade de realizar essa cerimônia. E graças a Deus, o pessoal está muito feliz. Mas eu queria contar para vocês de uma amiga minha. O nome dela era Clarice. E a gente tinha combinado de que quando ela casasse, eu ia a qualquer lugar do Brasil, onde ela estivesse, para fazer a cerimônia de casamento dela. Vou fazer uma pergunta. Por favor. Vocês gostaram do que eu falei? Obrigado. Então, vamos pra. O sonho dessa minha amiga Clarice era se casar. O sonho dela meus sonhos e eu tinha combinado com ela um certo barulho que eu iria onde ela estivesse para celebrar o casamento dela só que eu me preparando para realizar essa cerimônia aqui na quarta-feira dia 29 minha amiga se suicidou e eu não vou poder celebrar o casamento dela e eu queria aproveitar que hoje é 1 de setembro setembro amarelo, e falar pra você que pode estar pensando na mesma coisa que ela. Por favor, fale com alguém. Por favor, procure alguém, converse com alguém. Não faça o que minha amiga fez. Porque, às vezes, a diferença entre você estar aqui, do lado de fora, e estar ali dançando, é uma simples conversa. Então procure quem possa te ajudar. Converse, exponha. Porque, às vezes, o que você pode estar sentindo é só seu. e uma conversa pode desfazer tudo. Não se entregue para isso, tá bom? Setembro Amarelo, vamos ajudar as pessoas a... O mês combate ao suicídio. Muito obrigado. É isso aí. Mas se você quiser transformar o Ribeirão em braço de mar Você vai ter que encontrar aonde nasce a fonte do ser E perceber meu coração Bater mais forte só por você. Bom dia a todos. Ah, ótimo fim de semana. Foco, fé, força. Muito feliz por estar concluindo mais um dia de trabalho. Beijão.